Bem-vindos à Taverna para o nosso quinto episódio no dia 3 de março, que está sendo gravado e com uma semana diferente aqui para mim, que eu descobri a minha vocação, finalmente, minha vocação profissional. Pois é, pessoal, essa semana eu descobri que eu sou um morredor profissional de Eldering. Mil formas diferentes de morrer. Fala, Peri, Pensa. como é que foi sua semana? Cara, a minha semana tava uma bosta. Mas a saber que você tá jogando um Souls like gostando já fez a minha semana muito boa, cara. Eu já estou feliz com isso. Eu tô me sentindo no céu, cara. Repita, assim, só disse pra mim. Você tá gostando de Elden Ring, cara? É, gente, depois que eu descobri minha vocação de morredor profissional, eu mudei realmente os meus conceitos sobre os um Soulslikes da vida. Estou cogitando com o Peri jogar Dark Souls. Eu acho que eu vou me arrepender profundamente, pelo que todo mundo fala, o Elden Ring é mais fácil que Dark Souls. Não sei, vamos tentar a sorte, né, Seeker? E aí, grande colosso, e aí, queridos, como vocês estão? Por aqui foi tudo tranquilo, né? Correria de sempre, correu tudo bem na semana. É, agora a gente falta é arrastar a Dona Luna para o Souls-like da vida, e aí ela vai se render de uma vez por todas, ou então ela acaba com... O console dela quebra tudo e fim de papo. É não, Luna? Eu acho mais fácil a segunda opção. E eu queria estar tá, tá com a minha semana emendada para o feriado, só queria falar isso. Aí. E como tema principal, a gente vai falar exatamente desse assunto. Por que, que só os likes fazem tanto sucesso? Da onde que surgiu esse gênero tão aclamado hoje em dia? E falar dos aspectos aí de duas pessoas que gostam muito desde sempre. Só os likes, que é o Perio Seeker. E vamos ter uma visão também minha, que era um odiador profissional do jogo, e agora eu sou um morredor profissional do jogo. E a Luna também, que não é muito fã desse gênero. Vamos ver se a gente escuta ela e consegue converter ela para esse novo gênero. É muito simples me converter. Me dá trezentão, eu jogo. Simples, simples, né? Cara, como diria a minha avó, o seu caso é simples, cara. Você é um mocorongo por isso que você não gostava de... Souls-like, entendeu? Sua avó chamava de mocorongo também, cara? Não, cara, minha avó não me chamava de mocorongo, não. A única coisa que minha avó fazia por mim era deixar o café esfriando na chaleira pra eu tomar ele morno. Cara, isso é muito coisa de vó, hein? <risos> Só porque você não toma café quente, é isso? Era, cara. E assim, velho, coisa mais engraçada naquela época era você... Você é uma decepção na minha vida, cara. Toma café quente não joga Dark Souls, cara. Não, que amizade é essa? Peraí, calma lá, gente. Vamos Vou deixar as coisas as claras aqui Hoje eu tomo café sem açúcar e quente O negócio aqui é raiz Não tem esse negócio de açúcarzinho Cabeça, melano não Aqui é raiz com trem ardendo até a alma Do sujeito e quente queimando a língua ainda Mano, mas essa é real Pra toma, todos os tomadores de café Aí Eu também tomo café sem açúcar pretão, e é tipo assim, só não dá muito pra encarar um café Pelé, né, você tá praticamente mastigando o mato Rapaz, Voltou o café no... Pelé de novo, cara é. <risos> <risos> O Pelé tá virando um ícone desse podcast cara, eu vou tomar esse café só pra ter poder ter questão de fala nesse podcast aqui, cara, porque eu gosto muito de café e não conheço o lendário café soul like Pelé, né, cara <risos> É quase um não sou... engasgar a perizão. Mas eu também, só pra deixar claro, né, café tem que ser, né, sem açúcar, né, galera, é o mínimo, né, então, senão você não gosta de café. Ah, não, você pelo amor de Deus, de eu tô açúcar. sozinha nessa daí mesmo, só eu que Toma um café com 3kg de açúcar? Cara, isso é normal da nossa família, velho. Puta merda, cara. <risos> A minha mãe tá... toma chá com muito chafé, açúcar. Chá-fé, é isso que eu ia falar. A minha mãe não, também. Não, é café. Nossa, é brincadeira o café da minha mãe, cara. Dá pra você ver através do copo. Então o café da sua muito mãe claro, é o mesmo da claro. minha mãe. É. O café é vermelho, cara. Já começa por aí. Mano, ele é bege. Ele é, é um begezinho. Galera, não faz sentido adoçar uma coisa que é amarga, cara. Tipo... Vive o café, tá ligado? Sinta a experiência amarga do café Botar açúcar não faz sentido Cara, você tá indo no ponto principal Desse podcast que eu falei com o Peri Hoje mais cedo Que as pessoas não sabem Apreciar as coisas As ah, pessoas não, vocês, querem... vocês estão tocando Num ponto fascista Eu vou tomar o meu café com açúcar E não se metam <risos> seja, é feliz, feliz, mano, seja feliz Seja <risos> feliz Obrigada, obrigada. Respeita a sua opinião. Tipo. <risos> Bo bora passar para o assunto que interessa, chega de ah, café, chega, chega de assuntos que não tem a ver com jogos e vamos falar. Hoje a gente vai mudar um pouco o nosso tema de indicações de jogos e o que, que a gente está jogando. Hoje a gente vai falar de jogos que a gente jogou pela primeira vez e jogos que marcaram profundamente a nossa experiência como jogadores, isso respondendo a perguntas que a gente respondeu no nosso feed, nas nossas redes sociais, elas estão aí no YouTube, Colosso GT, Seeker Acoustic, Mande resposta, é, perguntas pra gente, não respostas, né? E venha participar aqui do podcast. Então, pra puxar esse novo quadro provisoriamente, a gente volta na semana que vem com indicações, tá? Eu vou chamar a Luna pra falar o primeiro jogo que ela jogou, se é que existia o alguém naquela época que ela era criança. Ah. E. <risos> e qual jogo mais te marcou, Luna? Olhe, eu não. <risos> Eu não vou lembrar do meu primeiro jogo, mas nem ferrando. Mas eu acho que foi um, um Mario. É o que eu mais Su considero. Super Mario hoje do Nintendo. Super Nintendo. É, eu lembro que foi aquele Mario. Nossa, não vou saber. Era o 2, eu acho. Super Mario Bros. 2? Era 2 mesmo? Pô. Conhecendo a sua trajetória, eu sei que você tá falando do Super Mario World, do Super Nintendo, aquele mais coloridinho, mais bonitinho. Que tinha o um Yoshi, foi a primeira aparição do Yoshi. O, o, o Mario que eu tô falando, dava pra jogar com a Peach. Ah não, então é o Super Mario 2. Exato. Super Mario Bros. 2. Exato, dá pra você jogar com a Pit, dá pra você jogar com o cara com o cogumelozinho, com o Luigi. Mas me conta, hum. Luna, como é que foi a experiência na sua cabeça? Ver aquilo, jogar e tal, quem você gosta. Consegue... O Mario é, vai ser sempre o melhor jogo da, da história, né? Pra mim. Porque dá muita nostalgia da infância, era uma época muito boa. Eu joguei muito. O, o, o Super Mario do 64, né? Nossa, Sim. aquele jogo foi a melhor coisa da minha vida. Mas eu escolhi um aqui pra destacar que eu gostava muito também, é, chama Diddy Kong Race. Esse jogo marcou a minha infância, tipo, eu lembro dele claramente até hoje. Você tinha o carro, né, e você podia é, mudar para outros dois veículos. Era a boiazinha que você jogava na, nas fases de, de água e o avião. E eu amava aquele jogo, cara. Eu zerei ele umas 500 vezes Eu ficava só passeando no mapa Eu devo ter descoberto tudo De, de colecionável e tal Pra quem não conhece, quem não está assistindo No Youtube que tá passando as imagens aí, É uma espécie de Mario Kart, basicamente é. seria isso, tá? é Um jogo maravilhoso Que assim, eu acho que eles deviam Fazer uma continuidade da, da franquia mas também tem Divino nomes mesmo. de pesos né, que, que é difícil você manter Na uhum. disputa com o Mario Kart né? Você até divide a opinião Acho que não é ideia da Nintendo Manter o Diddy Kong eu Acho que foi mais por causa do Mario Kart mesmo Mas eu vou te falar, o Diddy Kong Ele é mais parecido com aquele jogo do Crash Que você Sim. tinha que entrar Nas fazezinhas lá E correr contra boss e Boss Ele é mais parecido com o Crash É verdade, ele não é basicamente só uma corridinha Ele tem as fases dos Boss é. Nossa, eu lembro muito disso. Você vai juntando os balãozinhos pra você poder abrir no novos espaços e tal. Aquele elef elefante roxo. É, eu tô vendo ele aqui, cara Que nostalgia <risos> deliciosa, velho Muito bom Quero saber do Peri O que, que você teve de marcante na sua vida E o primeiro jogo que você jogou lá na era da Pedra Lascada Lá na era da Pedra, né Bom, é exatamente isso mesmo né? Falar pra eu lembrar do meu primeiro jogo é difícil Porque já são mais de 30 anos aí, né, Colosso Mas... Exato Eu, tinha, eu tive um Atari, né E provavelmente o meu primeiro jogo foi o Come Come, que a gente chama chamava na época né? o nome oficial é o Pac-Man para a galera que não conhece é uma apologia às drogas né porque é um boneco que ó, fica viciado em comprimido e foge de fantasmas e você ajuda ele a fugir dos fantasmas e sustentar esse vício é o é o, é o Pac-Man né a gente foi, chamava de Comicome na época né o Colossus deve estar rodando as imagens aí mas você controlava um bonequinho que era só uma cabeça né e ele ficava comendo comprimidos do, do, no mapa, que era um labirinto, e tinha fantasmas <risos> te perseguindo. E tinha quatro pílulas Caraca. especiais que ficava em cada canto da tela. E, e com essas pílulas, você ó, te dava um tempo que o, você poderia comer também o fantasma, né? Mas o fantasma voltava, né? Depois, aí você comia todas as pílulas e você mudava de fase, que era exatamente o mesmo cenário. Só que os fantasmas estavam levemente mais rápidos. Os jogos do, do Atari não tinham final, né? Eu não me lembro de nenhum que tinha final, então você ia jogando, toda vez, toda, vez, toda vez que você passava de fase, você ganhava uma vida os fantasmas chegavam uma velocidade absurda ou você cansava e simplesmente começava a cometer erros, mas deve ter sido o primeiro jogo, só um parêntese antes né, de falar do jogo que eu marquei, eu gostei muito das perguntas cara, depois você fala aí o nome dos, das pessoas que mandaram aí, não sei se eles se importam e tal, eu acho que foi o videogame assim, não vou falar que é o que eu mais gostei, mas pô, você criança, 7 anos de idade jogando um videogame, loucura demais, né? e a segunda, outra pergunta que eu gostei bastante também, né, eu que pra mim faz muito mais sentido, igual vocês viram, que eu fui bem. Bati muito na atleca do. Da, eu não gosto muito de ficar discutindo melhor, pior, mas faz muito mais sentido perguntar se, o tipo, que jogo que te marcou, né? Ou que. E. Que aí fica uma coisa assim, você traz a sua experiência pessoal, né? E, então eu gostei bastante dessa pergunta também. E que eu me lembrei foi o Chrono Trigger, que a gente também falava errado na época, né? Falava Chrono Trigger, né? Chrono Trigger, <risos> não sei se você lembra disso, né? A gente, falava muito, a gente falava muito errado os nomes dos jogos antigamente, né? Porra, se, antigava, se hoje em dia, até pouco tempo atrás, eu falava Apple... <risos> imagina antigamente, Não, gente, era terrível. E, um mas o... É do time do Gogli. Conheci um, um campeão que falava Gogli, mano. Aí é, aí é foda. Gogli, velho. Agora que caiu a ficha. É, deve e ser foda. do Google, entendeu? Do Google, né? Isso, é, isso, é Google. Google. dá nem Gogli. Não dá nem pra entender. O eu cara. acho esse jogo. Ele é. Ele é atemporal, cara. Se você pegar. Ele é um jogo, sei lá, da década de 90. Se você jogar ele hoje, eu acho que mesmo quem não viveu na época, vai se divertir é um foi o jogo que me mostrou assim que eu, se eu sou fã de jogos de RPG se deve ao Chroma Trigger, é um jogo assim que ele é um jogo de Super Nintendo né? tem para celular tem na Steam também então quem quiser jogar não falta oportunidade e uma das coisas que mais me marcou nele além da jogabilidade sistema de combate tudo ele é um jogo que as suas escolhas fazem diferença né? ele é um jogo que você viaja no tempo Aí tenta evitar o apocalipse que vai rolar no ano de 1999. Como você tem essas viagens no tempo e, suas decis... e como eu comentei, suas decisões vão interferindo. É... É, foi muito bacana. Eu nunca tinha jogado um jogo nesse nível, sabe? De Não sei se é complexidade, tá me faltando as palavras aqui. Mas, pô, o jogo tem 12, 13 finais diferentes, cara. Tipo, eu nunca tinha visto isso de um jogo, sabe? Não vou dar spoiler aqui porque é um jogo de 30 anos quase, né? Mas, pô, é um jogo que o personagem principal morre. Você não precisa. Você precisa ressuscitá-lo, você pode ressuscitá-lo ou não, é, um dos vilões depois pode entrar para o seu grupo ou não, então assim, realmente dá uma sensação de que as suas decisões estão interferindo no jogo, né? O jogo é surreal. Quem quiser saber um pouco mais sobre o jogo, vou fazer um pouco de jabá aqui, tem um canal no YouTube de um rapaz chamado Saulo, eu acho que é Oi Saulo o nome do canal dele, coloca Saulo Crono, Crono com CH no YouTube que vai aparecer, ele tem um canal no YouTube só falando sobre Chrono Trigger. Tem curiosidades, tem detalhes sobre o jogo, é muito bom. Se você interessou um pouquinho no que eu falei aqui, dá uma conferida lá que você não vai se arrepender. É um jogo fora de série. década de 90, você lançar um jogo em que você pode fazer escolhas, com 13 finais diferentes. Com limitação de tamanho do jogo, eles conseguiram fazer uma profundidade gigante. E outra coisa, falando um pouco do Pac-Man, cara, ele é um marco na questão de inteligência artificial de jogos, cara, porque o programador do jogo, ele teve que achar uma solução inteligente para que os fantasmas te persigam, cada um com a sua característica. Algumas pessoas acham que os, todos os fantasmas, eles se movimentam igualmente, não é verdade cada fantasma, vamos dizer assim, tem a sua personalidade, não, não de é acordo verdade. com... Tem um que parece que é o líder, pra te falar a verdade. Exato, cara. Então, assim, é, é muito marcante isso no mundo dos jogos, cara. Só pra finalizar, né, tem um meme, né, que fala aí do... Qual que é o melhor Final Fantasy, né? A resposta seria responder o Chrono Trigger, né? Pra quem gosta de RPG, do Super Nintendo jogar o Chrono Trigger e o Final Fantasy VI é fora de sério. Só vai, entendeu? Não É tiro certo. Pode me cobrar depois se você não gostar. Vamos passar pro nosso amigo Seeker, o que você manda de primeiro jogo que marcou sua vida aí, que você lembra que você jogou? e o, o jogo mais fascinante que já te foi apresentado. Olha, meus queridos, vou puxar a, a vibe do Peri e agradecer, porque, assim, foram perguntas muito boas, entendeu? Realmente é um tema que toca bastante a gente, tá ligado? O primeiro jogo, que é a magia, né, da gente ter, ter jogado, e a magia que os jogos trazem, né? E, no caso, o jogo que mais marcou, esse, então... Não tem nem o que falar. A, as minhas duas indicações de hoje, primeiramente o, jogo, o meu primeiro jogo. É, meu primeiro videogame, que na verdade nem era meu, era da minha mãe, era um Super Nintendo. E eu lembro que na época eu joguei muitos jogos meio que ao mesmo tempo, então praticamente foram meus primeiros, vai. Eu, eu vou falar hoje de um... os dois que eu vou abordar eles são considerados Hidden Gems, né. Vou explicar o que é esse termo, são joias é, raras. Ou seja, são jogos que, tipo assim, são desconhecidos, mas assim, são maravilhosos, entendeu? Não tiveram o devido reconhecimento. O meu primeiro jogo, ele foi um jogo de Super Nintendo chamado Joey Mac 2. Cara, ele é um jogo lindo pra época, entendeu? Não tem nem comentários a respeito do gráfico dele. Você, basicamente, ele é mais ou menos de plataforma, né? De, de fase. Né? ele é 2D também, contar um pouquinho brevemente do enredo dele você, tipo assim, ele se passa na época dos, dos dinossauros ali, então você tem tipo uma tribo que você mora e, você, e, e o jogo apresentado praticamente você controla os dois irmãos, né? que são o Joe e o Mac. Se você jogar de um player só, você joga com o Joe. E ele tem pra jogar de dois. E aí você controla o Joe e o teu amigo controla o Mac. No comecinho do jogo, praticamente no, no prólogo, na cutscene inicial. O antagonista principal, né? O vilão. Ele acaba roubando uma coroa do chefe da tua aldeia. Você e o teu irmão tem que recuperar. Praticamente o jogo vai se desenvolvendo. Assim, os cenários são muito lindos, né? Porque você vai entrando em mapas diferentes. O mapa da floresta, mapa do gelo, é, mapa do vulcão. E os bós, eles são dinossauros entendeu? Então por exemplo, no mapa do vulcão você mata um tiranossauro é, no mapa que tipo assim, tem uma floresta você vai matar um pterodátilo voador então tinham vários chefões conforme você vai avançando na história tipo, você enfrenta o vilão né? é um jogo bem difícil, todos os jogos praticamente dessa época, a maioria esmagadora deles eram, tinham dificuldade com ponto principal né? hoje os jogos estão muito mais no tela, inclusive o ponto de hoje, né? a gente vai abordar um pouco mais disso, quando a gente for conversar de Souls Light, é um. Um tema controverso nesses jogos. Então, galera, o primeiro jogo foi esse, né? Tipo assim, ele foi junto com o Pac-Man, como a galera comentou aqui, e o Street Fighter 2, né? É, o Mortal Kombat tipo, todos esses foram praticamente os meus primeiros jogos. Mas eu quis aqui homenagear o Joey Mac Porque eu recomendo bastante que vocês joguem É um jogo muito divertido Com gráficos muito bonitos E ele não teve devido reconhecimento, sabe? Não muita gente conheceu Passando agora pro jogo que mais marcou minha vida E, cara, isso foi bem difícil Quem me conhece um pouco sabe que, tipo assim Um dos jogos que eu mais gosto de todos é o Skyrim Tá ligado? The Elder Scrolls V Mas... Pra eu poder definir qual marcou mais a minha vida Tinha que ser esse O jogo que eu vou passar aqui é, realmente, para quem curte RPG, é, tipo RPG japonês de ação, é, joguem. Ele chama Radiata Stories e ele é de Play 2. E, mano, assim, na minha visão, ele é um dos jogos mais assim injustiçados de todos, porque ele foi um jogo que foi feito com muito carinho, sabe? E muita dedicação em cada detalhe. E, infelizmente, vendeu muito pouco. Não sei dizer se foi o marketing ou, enfim, qual foi o problema dele. Ou também... É, vocês que assistem a gente ou meus parceiros aqui de podcast, Perry Peri, que curte bastante Vocês podem jogar e falar se, tipo assim, também pra mim é um valor emocional demais E eu não tô sendo muito técnico, sabe? O jogo não era tão bom assim Então vamos lá pra basicamente o enredo do Radiata Stories é, Ele é um, como eu falei, um RPG japonês, né, de RPG, de, de ação O protagonista, ele é um jovem que chama Jack, né, você controla o Jack o pai dele, ele era é, um cavaleiro muito, muito conhecido, ele tinha realizado um feito lendário de matar um, um dragão de água, na verdade, o dragão de água, né? Porque no mundo fantasioso que o jogo se passa, tipo assim, tem um dragão para cada elemento, futuramente se vocês forem jogar, eu não posso dar spoilers aqui, pode ser que tenham mais dragões. E basicamente ele foi assassinado, entendeu? É isso que você sabe de cara, mais ou menos no prólogo do jogo. É, ele é um mundo meio, meio que semi-aberto. Você pode, de certa forma, boa parte do jogo ir pra onde você quer, entendeu? E fazer as coisas que você quer. Mas em alguns momentos, algumas áreas são bloqueadas, então... Não dá pra dizer que ele é um mundo aberto total. O mundo fantasioso que o jogo se passa, é, tem várias criaturas mágicas, entendeu? Juntamente com os humanos. E a cidade principal, junto com o castelo. Tem orcs, tem elfos de luz, elfos negros, é, orcs, anões, enfim, tem várias criaturas mágicas. Até certo ponto eles, uh, tipo assim, convivem, é, eles se aceitam, né? Até certo ponto do jogo. Mais pra frente vai. pode ter conflito, entendeu? Na verdade, isso, mais ou menos na intro do jogo, enfim, você vai perceber que vai ter um conflito, então não dá pra contar isso como spoiler. Porque é um dos pontos muito importantes desse jogo que fez ele marcar tanto pra mim. Na metade do jogo, acontece algo que eles chamam de The Split. Juntamente com o elemento que tem no Chrono Trigger também, que são finais diferentes, o Radiata ele propôs Da metade do jogo pra frente É diferente, entendeu? Não só o final Você tem que jogar duas vezes, entendeu? Se você quiser ver o desfecho do jogo Porque da metade pra frente Dependendo do rumo que você escolher Ele muda totalmente Você meio que tem que ficar do lado de alguém De algum dos grupos E isso muda tudo Cara, uma coisa que é maravilhosa São duas mecânicas que tem nesse jogo Que eu nunca vi em nenhum outro A primeira delas é o sistema de recrutamento da forma que esse jogo foi feito, entendeu? Porque alguns outros jogos tem, sim, recrutamento, mas ele não é tão bem desenvolvido. Por exemplo, o Lisa, que foi um dos jogos que eu indiquei um tempo atrás, que é aquele mais pesadinho, é, que tem temas como droga e tal, não sei se vocês escutaram, mas... Ah, o podcast lá atrás. Mas assim, ele tem um sistema de recrutamento, mas não é tão complexo. O sistema aqui, cara, ele foi feito com muito carinho. Tipo, você pode recrutar todo mundo do jogo. Cada um deles tem as suas habilidades diferentes. Se você quiser, por exemplo, você tá passando, você conhece um fazendeiro. É, assim, você pode recrutar ele ele vai lutar com, com você no teu time com uma inchada. Entendeu? Até você recrutar, por exemplo, o líder... De uma guild, entendeu? Tem várias guilds na cidade dos jogos Tipo, guild dos guerreiros, magos O pessoal da igreja Que normalmente são healers E guerreiros E pode recrutar, por exemplo, um líder deles Cara, você tem que fazer um favor para as pessoas Você tem que ajudar eles E aí você pode recrutar essas pessoas Para elas lutarem ao teu lado, entendeu? Conforme o jogo vai desenvolvendo e essa mecânica também, o que interfere nela também é a decisão no meio do jogo, né do lado que você tem que escolher. E uma coisa muito inédita é a mecânica que você simplesmente pode bicudar as pessoas nesse jogo sem mais nem menos. E pra mim isso foi o que mais marcou, porque eu nunca vi nada parecido. Você simplesmente tá andando na cidade, passa um velho e aí você vai e bicuda ele. Se você bicudar uma vez, ele vai só reclamar. Se você bicudar a segunda, você vai pro pau com ele. E mano, você consegue fazer isso com todo mundo no jogo. Então, por exemplo, se você vai visitar a cidade dos elfos. E tá o líder dos elfos lá, mó boladão. E você ainda tá, sei lá, nível 10, mó fraquinho. Se você bicudar duas vezes, você vai tomar uma, um cacete dele. E um jogo que tem uma liberdade desse nível, eu pelo menos nunca tinha visto, sabe? Antes, uma mecânica assim. Praticamente, é um jogo que é muito especial pra mim. Se você curte RPG, jogue. Porque foi um jogo, assim, que eu nunca vi nada parecido, sabe? É um jogo que realmente é muito especial e que mais me marcou de, de todos os jogos que eu já joguei. É, cara, eu queria voltar no, no outro jogo que você falou, no Joey Mac. Eu joguei muito Joy Mac nos fliperamas. Cara, uma coisa que me marcou, né? Eu joguei o 2 também. E que me marcava muito, cara, era que tinha alguns chefes, cara, que eram os primeiros... Acho que foi uma influência pro Shadow of Colossus, cara. Na moral, tinha um chefe muito grande, cara. Achava aquilo muito legal na, na parte do Joy Mac, cara. Era muito revolucionário você ter um chefe que cobria praticamente a tela inteira e você tinha que batalhar com ele. Sim. E é um jogo muito bonito, cara. Ele realmente. E gostoso pra você jogar em dupla. Não é um jogo chato, né, cara? Sim, o co-op do jogo é maravilhoso. Você divertia, você pode se divertir horas, dias com o teu amigo, porque a mecânica, o jeito que eles fizeram o um cooperativo do jogo é magnífico, é muito gostosinho. Agora, essa, essa questão de você recrutar quem você quiser, eu nunca vi, cara. Eu, eu achei isso vi. foda também, viu? Eu achei bem interessante, tanto a parte do recrutamento e também a parte da bicuda. A parte da bicuda é maravilhosa. E assim, o jogo, ele tem algumas partes adicionais, né? Tipo assim, depois que você já zera a campanha principal, tipo assim, não vou falar pra vocês que é um jogo fácil, mas ele também não é muito difícil Pelo menos o, o normal ali dele A campanha principal Mas os extras né Você vai é, passar é, Se você quiser né Fazer os, os chefes extras Cara, é, o último deles É um dos mais difíceis E assim, eu jogo bastante até Souls-like. Ele é um dos mais difíceis Que eu já joguei na minha vida, entendeu Eu lembro que quando eu era, eu era mais Novo e eu joguei pela primeira vez Eu tinha desistido Entendeu? Eu, eu não sou de desistir, mas na época eu desisti. E eu só consegui matar ele, né? Ou ela, que é o último boss extra. É, faz o quê? Deve fazer uns dois anos. Que eu falei assim, mano, vou pegar pra jogar de novo num emulador e vou matar, entendeu? E, cara, é bem hardcore, então cc, o extra do jogo é bem difícil. Obrigado, Seeker, pelas indicações e pelo jogo primeiro jogo aí que você se lembra que você jogou e ficou faltando a minha participação gente não vou falar aqui na verdade é meio confuso na minha cabeça efetivamente o primeiro o primeiro que eu julguei eu tinha falado com o pessoal aqui no podcast que tinha sido o Alex Kidd mas não foi foi algum jogo do Atari que eu acho que foi o Enduro pessoal é um jogo de corrida, né, que ele basicamente todo jogo daquela época, gente, não tinha final. Então você ficava é, incansavelmente passando pelas fases, né, e ele atingindo uma dificuldade cada vez maior até fazer você perder. A não ser que você fosse suficientemente bom. Eu até vi um tempo atrás agora um vídeo do Jiraiya, cara, ele fala que os jogos dessa época, eles crachavam depois de certo nível. Porque eles liam quantidade certa limite ali de bits, de, de que depois acabou. Ele não, não conseguia ler mais nada, ele crachava. Ele ficava todo zoado. Mas eu, cara, sabe o que é engraçado? para quem tá vendo no YouTube, para quem já conhece o Enduro, o desenho do carrinho é como se fosse um desenho de Fórmula 1. Mas na minha cabeça de criança, cara, sabe o que, que eu enxergava, cara? Eu enxergava um cara com chapéu de cowboy e com uma barba toda mal feita dos lados, cara eu não sabia que aquilo era um carro, cara você não via um carro num jogo de não corrida, vi. você não via um carro cara, eu via só o chapéu o cara com o chapéu pega o Enduro, cara, digita aí no Google agora, pausa o vídeo e dá uma olhada no carrinho. Parece uma pessoa com chapéu, cara. Na moral. Agora, o que, que eu tô vendo aqui no vídeo que era muito marcante é quando você chegava na fase da noite, que parecia só os faróis, né, cara. Porra, épico demais, cara. O, o, o Atari, cara, foi assim muito marcante, cara, que pegou na infância e tal, isso mexeu muito com a cabeça da gente, foi muito incrível, cara, muito incrível. o Enduro, eu, ele foi, eu fiquei na dúvida entre o Pac-Man, Enduro e River Raid, cara, todo mundo que tinha Atari tinha esses três jogos, cara, aí tinha, aí tinha aquela competição de saber quem era melhor nesses jogos, o Enduro era muito bom, cara, muito bom. só não tem nada a ver com Cara com barba mal feita, chapéu, cara. Não Não, não para com isso, era bola. cara. enxergar um inseto nesse negócio, na moral. Porque tá eu não tô enxergando. Canseiro. Eu não tô enxergando nem cara com chapéu e nem carro de Fórmula 1. Tô enxergando <risos> um bizorrinho, cara, na moral. Mano, e outro jogo que mexia muito com a gente nessa época era o pitfall, cara. O pitfall ele tinha dois estágios: o estágio você passar pela parte de cima da fase. E tinha uns esgotos, cara Os esgotos, tinha um escorpião Eu tinha muito medo daquilo, cara Cair nos esgotos pra mim era morte, cara Eu preferia, eu preferia é, Enfrentar aqueles jacaré na lagoa Do que passar pela parte de baixo Eu ficava horrorizado com aquele negócio, cara Pitfall, cara, foi revolucionário, né? É, era, já, já era o side scroll É, né, que eu já era é, Não sei se foi o primeiro jogo nessa vibe De ir, você vai andando e a tela vai, vai pintando, vai mudando o cenário, né? E tal, mas os jogos tem é. que ser. Bebem disso aí até hoje, dessa fonte aí. Exato, cara. Isso aí tem, tem muito jogo que foi marcado por essa era lá de trás, nas né, primeiras gerações. Agora, pessoal, o que me marcou, cara, muito mas muito mesmo, foi The Elder Scrolls 4, o Oblivion. Por que, que ele me marcou tanto assim? Primeiro, gente, foi o primeiro jogo efetivamente de mundo aberto que eu joguei na minha vida. Até então, todos os jogos que eu jogava, eles têm a limita limitação. Né? Tinha aquela limitação de você passando estágio por estágio, até você chegar em determinado local. The Elder Scrolls, eu lembro o meu irmão... Ele falando assim comigo, cara, você vê uma montanha de longe, você pode ir lá. Outro dia eu subi numa montanha, achei um grupo de necromânticos e tal. Aí eu fui jogar o jogo, cara. Eu, eu, eu nunca mais esqueci dessa sensação, porque o jogo é em primeira pessoa, dá pra você jogar em terceira, como o Skyrim. Legal, é o primeira pessoa, pela experiência otimizada que ele tem pro primeira pessoa. E aí eu tava numa caverna. Eu tava com um escudo e uma espada. De repente apareceu um Goblin, cara. Esse Goblin, cara, ele partiu pra cima de mim com tudo. Porque tem, então vocês têm que pensar. Eu jogava jogos é, isométricos, eu acho que é assim que se diz, Baldur's Gate. Never, Never Winter Nights. Jogos nesse sentido, jogos em terceiro pessoa, com perspectiva... Cara, na hora que aquele bicho veio para cima de mim com tudo, cara, ele me, eu, eu, eu, eu levantei o escudo... Ele deu uma porrada forte no meu boneco, cambaleou. Eu falei, cara, eu tô fodido. Eu senti medo na hora, eu senti medo, porque eu nunca tinha experimentado aquela sensação. E quando eu experimentei, foi aterrorizante e ao mesmo tempo foi muito legal eu matar o bicho e conseguir prosseguir. E aí você chega no mundo exterior, porque você começa o jogo numa, numa cela, e aí você chega, mundo, você sai dessa prisão, e aí você vai explorar o mundo. Você tem a missão principal, dá pra você ir direto nela Mas você fica tão perplexo com aquilo, cara, que você quer ver tudo que tá ao seu redor, você quer experimentar. E foi, cara, assim, eu falei, cara, isso aqui é o limite gráfico. <risos> a gente sempre acha, eu já cheguei nessa, nesse pensamento de falar assim, a oh, gente não tem mais pra onde ir. Mas sempre no tem, tempo. sempre tem. O, o que você estava contando aí, você se sentiu na aventura, né? E é, quando você é, conseguiu se... sair, ufa, sobrevivi. Realmente tive uma sensação de que a minha vida estava em risco naquele momento, cara. <risos> foi, foi momentâneo, mas eu é, tive tá a sensação, cara. E é muito real, aquele medo. É, é até uma das coisas que eu estava conversando com, com outro brother, um tempo atrás, é quando a realidade virtual for avançada, eu quero ver como que vai ser os jogos, cara. A gente vai ter uma experiência muito bizarra. Eu não sei se vocês já, já assistiram aquele seriado que tem no Netflix, cara, que fala do mundo um pouco mais avançado e tal, das coisas que podem acontecer. Eu esqueci o nome, cara. Eu tava com, com, com o nome aqui na. Black ponta Mirror? Da Black Mirror. O Black Mirror fala disso, cara. Tem um jogo lá que eles criam. E aí o cara vai experimentar o jogo e ele já nem sabe se que é jogo, cara. Ele acha que é vida real, cara. O negócio é. Sim, é aquele assistente. é da hora. Quem gosta bastante é a Luna, sim, quem sim. Gosta, né? Nossa, eu adorei Black Mirror. Fora assistir, o Montana e. Da Hannah, Montana. Da Hannah... <risos> Ali, <risos> ali é, o Deguin deguinou bastante. Mas esse episódio aí do... do cara no jogo é da hora, bem da hora. É, do, do, da, da franquia The Elder Scrolls, pra mim, Oblivion, é o meu favorito, tá? Disparado, ele perde pois Skyrim só na questão gráfica, mas de história, de mecânicas... As mecânicas são parecidas, tá, gente? Mas, assim, ele muda em, em, em alguns momentos a mecânica dele e é super interessante. É muito gostoso, é um jogo muito legal de você jogar e, assim... Ainda dá tempo, cara, de você curtir o jogo, ainda, ainda dá tempo. Pra quem é mais enjoado com o gráfico, acho que não pesa tanto assim não, porque é muito bom. Galera, vou endossar aqui o Colosso. Cara, joguem realmente, eu também adoro o, o The Elder Scrolls 4 Oblivion. É, o jogo é, é, é bem o que o Colosso falou mesmo, ele é magnífico, ele é... Na época foi revolucionário. É, foi um dos primeiros jogos que eu platinei na vida. Mentira, cara. É, eu um joguei outro... até oh, a cara, DLC. A, aquela DLC é boa demais, cara. E, e uma coisa que o Skyrim perdeu do Oblivion, que eu acho um absurdo, é o, é o sistema de você é, convencer as pessoas a fazer determinada coisa, né? A lábia, né? Tô esquecendo a, é o Speechcraft, Speech. alguma coisa assim. Sim, né? sim. O Speech. Tem um o Speech, mas ele é bem merdinha. É, é você não quer evoluir aquela. aquela eu sua nunca habilidade. evoluí. Exato, oblivion você sente vontade, cara. Eu parava com os NPCs no meio da rua e começava a treinar o meu Speech ali, porque eu gostava. Eu achava super legal o sisteminha dele. Depois, quem tiver. Curioso, dá uma pesquisada no YouTube Só pra vocês terem noção de como funcionava Era muito, muito, muito legal Muito interessante, cara Fora que não tem muitas opções Pra você upar o speech no Skyrim, né você, você não vê muitas alternativas Assim, vou upar agora o speech Cara, o speech no Skyrim Basicamente você só upa vendendo as paradas Sinceramente eu nunca mais esqueci Dessa imagem na minha cabeça Sabe, da sensação que eu tive Na hora, cara, eu, eu, eu Lembro que eu pensei nessa questão do mundo aberto eu falei, cara, como que pode os caras ter criado isso, cara, você vai num lugar você encontra, cara, os outros aí eu, teve uma hora tão engraçada que eu tava andando no meio do mar e vi uma barraca aí eu falei, olha ah lá, tem dois caras ali na fogueira eu vou lá trocar uma ideia cara, na hora que eu cheguei perto, eram dois bandidos, cara cara, eles vieram com tudo pra cima de mim, cara ou <risos> oh, eu só saí correndo, cara cara, sensação magnífica sabe, mas é muito, muito da legal. hora mesmo, o eu acho que devia explorar mais isso em jogos. Essa, essa dinâmica, assim, sabe, de você ir para um lado e encontrar coisas tipo que o seu amigo não, não viu. Foi só o caminho que você escolheu e que você viu e isso de dar uma sensação bem de, de, de liberdade, assim. Nossa, eu tô realmente fazendo as minhas escolhas. Falando nesse ponto, gente, a gente já consegue até fazer um gancho. O nosso tema principal, que é sobre é, essa questão de vocês sentir realmente o, do que, que o Souls-Like tem para te entregar. Então, pessoal, essa questão dos jogos do Souls-Like e essa dinâmica do inesperado, do mundo aberto, de fazer coisas que o seu amigo não fez, ele casa muito bem com o nosso tema principal que é falar sobre o gênero Souls-like e que basicamente o que eu tenho presenciado no Elder Ring é exatamente isso que a Luna expressou sobre o desconhecido você chegar em determinada região e temer é ter medo do desconhecido você não ter um quick save para te salvar eu acho que isso casa muito bem com o nosso tema. E eu queria até a gente poder contextualizar o tema Souls Like, por que que ele está fazendo tanto sucesso? Eh, eu queria trazer até umas curiosidades para vocês aqui, que o Souls Like, ele foi muito influenciado o criador do Souls Likes que pela pelas minhas pesquisas aqui foi o Hidetaka Miyazaki. Ele começou criando aí o Demon Souls, mas algumas pessoas ainda falam que o gênero Souls-like, na verdade, ele nasceu com algumas mecânicas lá no Monster Hunter em 2004. Mas basicamente, voltando aqui à, à questão do nascimento e das influências do Souls-like, ele foi muito influenciado, pessoal, acreditem, se quiser, isso numa própria entrevista do criador, ele fala que o Zelda influenciou demais o Souls Light juntamente com Metroid e Castlevania por causa da questão dos labirintos e de você ter um quebra-cabeça para você conseguir fechar um determinado episódio daquele jogo você conseguir entender a, a fase entender o jogo você tem que montar um quebra-cabeça então ele não é, diferentemente de outros jogos que tem uma linha muito certinha a ser seguida ali, jogos Souls-like, eles têm essa mecânica de que você não tem a linearidade da, das ações do seu personagem. Você vai ali descobre alguma coisa, você depois descobre mais coisas e tudo mais. Mas outro ponto que eu queria colocar aqui sobre esse gênero, porque ele é muito marcado para quem não sabe, quem ainda não conhece, eu acho que dificilmente alguém não conheci pela alta dificuldade. São combates que são difíceis de você é, ganhar se você não tiver o um mínimo de preparo. Você pode até conseguir vencer, mas você vai sair bastante é, ferido. Questão de checkpoints, save points e tudo mais, eles são esparsos, é difícil de você conseguir. É avançar pouco e conseguir salvar. Então, por isso, a cautela o tempo todo em Souls Like demanda muito do jogador, e isso em alguns momentos pode se tornar um fator até cansativo para quem não gosta dessa mecânica. Mas, basicamente, de contextualização que eu queria fazer para vocês aqui sobre Souls Like, era isso. Mas agora, a questão que eu queria levantar para o pessoal aqui no nosso podcast é. Cara, afinal, queria ouvir, Peri, queria... por que, que esse gênero faz tanto sucesso? Quando foi seu primeiro contato com esse gênero? Fala um pouco para a gente do por que, que essa fórmula mágica do Souls Like funciona tão bem. Como eu comecei, né? Tipo, primeiro que o Seeker talvez vai, vai gostar desse. desse... Detalhe, eu, fui, eu fiquei curioso com o Bloodborne, cara, por causa da trilha sonora, cara. Eu realmente gosto muito de trilha sonora de jogos. O que pra quem não sabe, aqui é o nosso músico, né? E aí eu coloquei pra rodar uma playlist lá aleatória. Aí veio uma música do Bloodborne que eu achei muito foda. Eu falei, caraca, que jogo, que música, de qual jogo é essa música? Aí fui procurar, aí vi lá, Bloodborne, Dark Souls, aquela coisa toda, aí já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha interessado, em assim, de jogar. Tinha muito essa falação, né, ah, muito difícil, jogos são jogos muito difíceis, sempre que eu falo em Souls-like, né, as pessoas associam, né, um jogo de grande dificuldade. Bom, quando eu arrumei o Play 4, a primeiro, o primeiro jogo que eu fui jogar, Bloodborne, e gostei demais, O que o ri pra caralho tipo matei aí todas as gerações da minha família já morreram já que já completei a alma de todo mundo da minha família daquele jogo ali porque realmente eu não tinha a mãe mas foda-se cara eu tava gostando ali então eu ia então, opa até eu pegar o um jeito um das mecânicas e você vai desenvolvendo a história ali pô cara a galera não lida bem com frustração acho que é isso entendeu porque você morre, mas pô, você volta, volta mais forte, né? você é mais forte, você é mais inteligente com, na maneira de enfrentar os adversários. Abriu a porta, entendeu? Fui atrás do Dark Souls 1, também fui jogar o Nioh. É um gênero que eu gosto, não macho, eu acho que tem muito exagero na questão da dificuldade. Se você pensar nos jogos de, de antigamente, cara, Battle Toots, aqueles sapos bombados lá, um jogo extremamente difícil. Até aquele jogo da Mônica, do Master System, era um jogo difícil. Eu acho que a gente pode até discutir isso em outro momento, mas tem uma geração de jogos que foram na linha storytelling. Eles abandonaram a dificuldade. A galera mais antiga, assim, estava acostumado com jogos difíceis, que você morre e simplesmente acabou, tem que começar de novo, né? Não tem quick save. Tirando essa, O jogo é difícil? É. Mas isso para mim não é um problema, isso para mim é um desafio. E eu gosto da mecânica. Eu gosto do, da história de como se desenvolve. Não, ele Não te dá muita história no início do jogo, né? Tem essa noção de... Não é de um mapa aberto, mas... O, o jogo não é linear. Você pode ir por caminhos diferentes que vai dar desafios diferentes, né? É, eu super recomendo. E foi esse o meu primeiro contato mesmo. Fazer indicação né? na hora de indicação, né? Mas foi esse o contato, cara. Eu não... ah, só um, um, um outro ponto. Eu acho que tem muita relação em termos de jogo, Souls-like, umas semanas para trás, aí o Blasphemous, os caras comentando, é uma mistura de Dark Souls com Metroid, cara, tem nada disso, sabe, é um exagero, parece que oferece um pouco de dificuldade associa associar uma Souls-like, tipo, banaliza a questão, quando tira essa questão, tira essa, abafa um pouco essa questão dessa, esse dessa falação. O jogo é ótimo, cara. É claro que vai ter pessoas que não vão gostar, mas é, que não gostam do estilo, mas é um ótimo jogo, vai te dar bastante diversão, e o fato de, bom, correr é parte da aventura que é jogar o jogo. Eu, eu queria só complementar, pegar o gancho do que você falou antes, não se querer entrar, porque, cara, eu acho que é muito escroto, de certa forma, é como o jogo é apresentado Para pessoas novas O cara que se acha um especialista Souls-like Normalmente ele bate no peito Para falar que é foda Que Souls-like não é para qualquer um e é um jogo do capeta Mas que é bom para caralho Sabe cara Eu acho que falta, como o Peri falou A gente tá A gente resumir um gênero A ele ser difícil Basicamente ser difícil e punitivo eu falo por experiência própria porque é uma das coisas que me afastavam da, do gênero souls like era esse negócio do pessoal ficar o tempo todo cuspindo que é difícil e que vai te punir cara não ele não aceita erros muito pelo contrário tá? esse gênero cara ele traz é, exatamente o contrário a partir do momento que você erra morre e precisa voltar você não, não, você não volta muito para começo de conversa, tá, pessoal? Isso aí é uma besteira. Só que você vai entrar no, na batalha, no, naquele progresso que você precisa avançar com uma forma cautelosa e com uma visão muito mais estratégica, cara. Foi isso que me deixou muito satisfeito nas minhas primeiras horas ali de Elden Ring. Morri muito, cara, porque eu comecei a entender o que, que o jogo estava querendo me dizer foi aos poucos. E aí eu comecei a pegar gosto, cara. Eu posso tentar caminhos diferentes para fazer uma determinada coisa. Para de dar soco em ponta de, fa de faca, porque você pode experimentar um novo caminho e se dá bem. Então, acho que falta muito é, as pessoas entenderem o que que o Souls Like quer dizer pra gente. Eu dei uma viajada hoje conversando com o Peri, que era basicamente o seguinte, pessoal. Imagina uma obra de arte. Você chega lá, olha aquele quadro pintado, aquela tela. Nem sempre aquilo que tá lá, cara, é o que quer dizer. Tem que ter uma interpretação do que, que o jogo quer te mostrar, cara. Eu aprendi muito isso, eu falava isso com a Luna, eu acho, um tempo atrás, sobre o Outriders. Pra quem joga o Outriders pensando que é só um jogo de ação, não é bem assim, cara. Ele é toda uma mistura de você fazer a melhor build e tal para conseguir avançar. O um Soulslike, pelo menos o Eldering, que é o meu primeiro Souls-Like que eu estou me dedicando, ele é muito nessa pegada. É você fazer o melhor caminho, com o melhor build, com o melhor equipamento e melhor estratégia, cara. Pra você conseguir avançar. Se mesmo com todos esses fatores você não tá conseguindo uma solução, vai para outro caminho, para outro lado. Desvia seu caminho. É, é, é o Metroidvania mesmo, cara. Nesse sentido, tem aquele mapa gigante em que você pode escolher vários caminhos. E, Siker, na sua visão, cara, o que que traz, assim, o que que deixa pra você um o like cara, tão atrativo, te faz ter tanta vontade de jogar? Galera, então, é, eu concordo bastante, tá ligado, com tudo que vocês falaram, que o Peri falou sobre a experiência dele e sobre o que o Colosso falou também. É, a minha primeira experiência, cara, com Souls-like, por incrível que pareça, não, não faz muito tempo, eu nunca fui um fã assíduo, vamos dizer, de, de Souls-like. Quem me arrastou pra esse lado, tipo, eu sempre fui um fã de RPG. Desde, sei lá, quem me arrastou para esse RPGzão mais raiz né, Foi, um, foi um, um casal de amigos meus Que são bem especiais E tipo, eles são muito fãs E aí a gente começou a jogar junto Então assim, a minha experiência com o Soulslike Foi uma experiência praticamente co-op Boa parte, entendeu? O meu primeiro jogo Souls-like foi o Dark Souls 3, é um jogo magnífico, assim, se fosse para eu indicar um jogo para você começar, seria o Dark Souls 3. A história do jogo é muito boa, é muito bem desenvolvida e é um jogo que tem suas peculiaridades, entendeu? Ele é diferente de, da maioria, assim, algum acontecimento que você faz ele pode alterar todo o rumo da tua história. Tem, é um jogo que tem a questão de finais diferentes. É um jogo que, assim, que vale a pena você jogar. E assim, uma questão que eu penso que não é um consenso. É que, que eu concordo bastante com o Peri. É que a galera exagera. Eles exageram muito na questão da dificuldade. Assim, é um jogo difícil. Mas você consegue sim pegar é, o jeito rápido. Assim, você vai morrer algumas vezes? Vai. Mas isso é necessário pra você avançar. E assim, eu não gosto muito de jogos difíceis, difíceis. Na verdade, eu gosto de fazer jogos difíceis ficarem fáceis, entendeu? Por meio da minha evolução no jogo e da minha build. É isso que eu sou fascinado, entendeu? E ele realmente é um pouco difícil. E eu penso que o que mais marca nesse jogo e que talvez, cara, se eu não tivesse jogado junto com esses amigos meus, eu não sei de verdade se eu pegaria, tipo assim, o gosto que eu tenho hoje pelo gênero. Que é justamente a falta de linearidade. Isso é um ponto que é bem real. Então, assim, por exemplo, você vai chegar no, no primeiro mapa, vai, do Dark Souls 3. É, você vai avançando nele e você tem que fazer uma baita volta, por exemplo, pra abrir uma porta e você abrir um atalho entendeu, tem muito disso de atalho no Dark Souls, que vai facilitar muito a tua vida, mas você tem que fazer uma volta gigante, então é um jogo complicado, entendeu, nesse aspecto, você não é muito guiado, a maioria, não vou falar a maioria, mas são muitos boss que são opcionais, e você muitas vezes nem sabe, e a história do jogo, cara, ela é bem profunda, e você precisa ficar atento nos detalhes, entendeu? Não é uma... Não é algo explícito que, que joga na sua cara. Então, eu penso que o gênero, ele apaixona muita gente. Por, por isso tudo que eu tô falando, entendeu? É um gênero que tem suas peculiaridades. Tem muita gente apaixonada, né? Essa galera que muitas vezes é, é um pouco mais... É gamer das antigas, que gosta bastante daquele RPG clássico. Muitas vezes é RPG de mesa, sabe? Então é um público... Que originalmente era muito nichado e começou a ser expandido. E o segundo ponto que eu gosto de destacar, pelo gênero ser conhecido assim, é porque a empresa principal é a From Software. Eu comentei no último podcast a respeito disso. Na minha visão, cara, eles são a última linha da resistência. Eles são é, no quesito de respeito ao consumidor, entendeu? Eles não criam hype, nunca criaram nada. E esses amigos meus, eles estavam acompanhando Elden Ring desde quando ele, ele foi, tinha rumor, entendeu? Eles nunca confirmam nada, né? A From Software, que é a empresa que desenvolveu todos os Dark Souls e depois o Bloodborne, Sekiro, enfim, todos esses jogos aí que são considerados Souls like Que o Sekiro, ele é um misto, né? É, eu poderia depois falar um pouco mais dele que é um jogo magnífico também, eu, joguei, eu não cheguei a zerar ele, eu joguei um, uma boa parte, e assim, se for pra gente falar de dificuldade, o Sekiro é bem mais difícil, viu, que o Dark Souls. Você vai matar uns boss bem hardcore, e você tem que ter um timing praticamente impecável pra avançar o jogo. Se você for meio mais ou menos assim, é, cara, você vai morrer muito mais do que no Dark Souls, sabe, se você não tiver uma predisposição, uma agilidade, vamos dizer, de pra pegar as coisas rápidas. Então o Sekiro realmente eu considero um jogo bem difícil, agora os Dark Souls, cara, se você grindar, né, que grindar é você evoluir no jogo, ou seja, ganhar XP, né, farmar XP, é, melhorar o teu loot, é, fazer uma build correta de acordo com o que você gosta ou você vai se adaptando, não é um jogo tão difícil assim, é só um jogo que não tem muita linearidade, eu recomendo bastante você testar, e não se frustrar tanto, porque realmente você vai morrer. A parte online do jogo também, normalmente o Dark Souls 3 tem... Cara, é bem bacana também, você é invadido ou você pode invadir os outros e você vai e mata o cara. Eu penso que uma, um ponto principal do Souls-like é que, cara, você pode morrer pra qualquer coisa. Você tem que ser, chegar no jogo com essa ideia, você não vai morrer só pra chefão. Se tiver uma plantinha, um bichinho ridículo que estiver passando e você não prestar atenção, ele vai te matar, entendeu? Isso é, é uma característica muito real do jogo, e você já tem que ir psicologicamente preparado pra isso, entendeu? Você vai morrer pra uma plantinha ridícula, ou pra algum zumbizinho torto que estiver passando, você não vai ver, ou um arqueirinho, entendeu? Que vai jogar uma granada, vai explodir o chão, você vai cair. Mas é uma experiência muito boa, e eu recomendo bastante todo mundo jogar o dano de todo personagem é muito alto, então você tá vendo aquele inimigo bobo, vamos dizer assim, que você nos outros jogos, que é só pra te dar XP não dá mole não, cara, se tem dois, três dele, vai na manha vai encarando os três, achando que você vai lá, vai derrotar e pronto, não porque você vai morrer então você tem que, opa, atrai um, mata um, porque o dano é muito alto assim, a plantinha ali, tão inocente não é tão inocente assim, e na maioria das vezes que eu acabei me fudendo no jogo, foi porque eu fui afoito, então eu, quis, eu quis, como é que fala, passar rápido demais, na pedaço, não. Quando você jogar na manha, você consegue evitar bons, bons desastres, essa é a verdade. É, eu acho que o, o morrer no, nos jogos Souls-like é um processo que você tem que passar, cara, pra você aprender a jogar o jogo. Como o jogo não te dá uma direção certa, você tem bastante liberdade pra andar no mapa e ir para qualquer lugar, até porque também não tem um mapa para te indicar lugar nenhum, você morrer é um processo, é o que, que vocês falaram, de você ter que aprender com seus erros. Você morre para um, um bicho, você tem que criar uma outra estratégia para passar lá, ou você cometer um erro no, no meio da batalha que você vai tentar corrigir depois. E eu acho que isso pesa na questão do pessoal gostar muito, porque é muito recompensador você avançar no Souls-like. Aí, por isso que eu acho que o pessoal gosta tanto. Você se sente vitorioso, fala assim, mano, eu sou foda por ter conseguido passar disso aqui, por ter achado um jeito, sabe? É essa sensação muito boa, então eu acho que por isso que o pessoal gosta bastante. E por ter resgatado, como o Seeker falou, do, do, da desenvolvedora ser... A última linha de resistência, esse estilo de jogo difícil raiz, que o pessoal exagera bastante e fala, ah, é um jogo super difícil que realmente impede o pessoal de jogar por achar que você só vai passar raiva. Você fala que é um jogo ultra difícil, você fala, pra que, que eu vou escolher jogar um jogo ultra difícil pra querer quebrar minha televisão ou meu videogame? E a From Software, é, ela é uma empresa que fala pouco e entrega muito, e é o que tá em falta hoje em dia, entendeu? Você pode ver Nossa, que o Elden demais. Ring não teve hype nenhum, assim como o Bloodborne não teve hype, entendeu? Tipo, a galera, um ou outro, falava quem tava mais por dentro, mas assim, eles não soltam muito, a empresa não se pronuncia a respeito de nada de hype, entendeu? Eles mantêm tudo bem tranquilo, eles desenvolvem o jogo, é, no período deles, eles cumprem prazo, entendeu? E isso, cara, isso é muito escasso, hoje em dia, vídeos... É, de Project Red, né, com Cyberpunk, é, Activision, Ubisoft, então, eu nem, nem preciso comentar, entendeu? EA, é uma nojeira. Eu vou te falar que você tá mudando minha cabeça um pouquinho de pagar 300 conto num jogo, que eu falei assim, não vale, 300 conto não vale, um jogo não vale 300 conto em qualquer hipótese, no última linha de resistência eu acho que, que vale a moral. É, eu queria pegar todos os pontos que vocês falaram, cara, e vou pegar esse último ponto primeiro, que a Luna tá ressaltando do, do valor do jogo e da entrega que o Seeker ele, ele destaca aí com de propriedade, cara. Deixa eu falar uma coisa do Elder Ring. Elder Ring não é o jogo graficamente mais lindo que você vai ver. Não é o jogo mais refinado com técnicas ali de gráfico e tudo mais, como muita gente... Quer falar só disso hoje em dia? Diversão a gente não mede pelo. Não é só pelo gráfico bonito, não, cara. A gente tem que entender isso. Diversão, cara, é, é um pontuado é um de coisas muito maiores do que só gráfico. Por isso que a From tá conseguindo ser, cara, essa última linha, porque ela entrega diversão, cara. Sem se preocupar demais com detalhes ali que às vezes, sabe, cara. A gente quer ver jogos bonitos? Óbvio, a gente quer, mas ele é um complemento, cara, ele não é todo o que vai balizar a coisa toda, sabe? Por isso que eu tô gostando tanto do Elder Ring, cara, pra quem gosta de RPG, que eu acho que é uma, é uma falha que eu vejo assim como uma pessoa que não gostava de Souls-like. Souls-like, cara, é RPG na veia, pessoal. É você montar build, é você ter equipamento, é você upar sua arma, upar armadura, tem magia, tem isso, tem aquilo. Cara, é um baita de um RPG. E, e você tem que pensar o seguinte, o que que diferencia ele, eu vou comparar do Skyrim que eu também amo. O que que diferencia, cara? Você tem que pensar mil vezes antes de você abordar alguém. Então é a mesma coisa da vida real, gente. Se você tiver que enfrentar alguém ou alguma coisa, você não vai pensar dez vezes antes de fazer isso? Se eu for dar um soco numa vaca ali fora, viajando um pouquinho, eu vou pensar 10 vezes antes de fazer isso, sabendo do, do, do estrago que ela pode fazer em mim, tá entendendo, cara? Acho que o Souls-like é muito nesse sentido, você tem que entrar para dentro do jogo e tomar cuidado com tudo. Você tem que zelar pelo seu personagem Sabe? Nem tudo é tão fácil Quanto parece Não só que em vacas, tá galera? Só para fechar aqui é... não, não Viajado. Não, já tivemos no início do episódio Uma pessoa que falou Que matou o cachorro Agora você fala de só que a vaca Nós somos pró-vida, viu galera? Não tem ninguém aqui contra os animais Não, é zoeira parte, só pra fechar aqui, é... eu lembrei de um canal no YouTube, cara, é... não sei se os caras são da Nova Zelândia ou da Austrália, tem, coloca Souls Logic, cara, eles fazem tipo cosplay de Dark Souls, cara, você ri demais, cara, os caras, porque o cara vivendo na pele a experiência de jogar, cara, tem um, eles têm outras coisas, é de comédia, né, mas é todo voltado com me mecânica, é temas de jogos, é bem bacana os vídeos deles é, zoando o Dark Souls eu já joguei o Dark Souls 2 e <risos> eu desossei ele eu não virei fã porque realmente não é muito meu estilo de, vo... assim, de eu amar o jogo sabe? um estilo que eu amo é o Skyrim eu amo aquele estilo esse jogo aí, é o melhor jogo que já fizeram na face da terra por que, que eu não tive tanta vontade de comprar o Elder Ring? Foi o preço. Simplesmente. Mas o Bloodborne, eu comecei a jogar, inclusive. Eu gostei. Eu não continuei porque eu não, não, não, não tinha graça jogar sozinha. Eu não estava eu não animada a continuar sozinha. Jogando outros jogos, aí eu, eu abandonei. Mas é um jogo que eu ainda quero jogar. Eu fiquei bem animada de juntar nós quatro para jogar. O Colosso peidou no arroz. Cara, mas o que a Luna falou aí... Eu achei muito bacana o que ela falou... Porque assim... A gente joga tudo muito assim... No, na questão do 880... Ou o ama gosta muito... Ou odeia... Cara... Ela foi lá... Teve a experiência... Gostou... Mas foi com uma experiência ok... E tinha outra coisa melhor pra fazer da vida... Que foi jogar outro jogo... Foi fazer... Seriado e tal... E beleza... Tá tudo certo... Sacou? Não, tá, não tem nenhum... É um, tem uma questão que é gosto mesmo... eu... Gostei demais... Ela não gostou tanto e não tem certo ou errado nessa questão. É, é questão de preferência. Eu acho muito va... acho que as pessoas esquecem isso. Fica uma questão de doutrina. Não, você tem que gostar. Se você não gosta, você tá errado. Para com isso, pô. A questão do jogo é se divertir. Se você não se divertiu, vai, então vai pra outro jogo. É simples assim. É isso aí, cara. Eu acho que é isso mesmo. É igual eu falei, é o fator que te diverte. Então, uhum. É igual o pessoal... Pô, a galera que é mais próxima de mim fala, como você não gostou de God of War? Cara, eu não gosto. Pra mim é maçante, não consigo, não me oferece diversão do jeito que eu gostaria. Mas tudo bem, eu acho que, acho que é muito por aí. A gente tem que parar de querer doutrinar. Pra fechar, pessoal, pra quem curte um RPG, cara, dê uma nova chance pra seus likes. Só pra fechar, falar da, da minha experiência que eu tive essa semana, que foi assim... Um divisor de águas para mim eu joguei Bloodborne para quem não escutou o podcast antigo eu joguei Bloodborne por uma hora uma hora e meia, um tempo atrás e tive uma experiência terrível porque eu não dominava o jogo quando eu comecei a jogar The Ring era a mesma coisa, eu não dominava morri, morri, morri, só que eu resolvi pensar e ver as coisas com nova ótica e dominar algumas mecânicas que eu não conseguia dominar até então e aí eu fui entendendo que aquilo ali era o caminho para eu conseguir jogar o jogo. Começa a enxergar as coisas de uma forma diferente, cara, que talvez este seja o caminho que você não está conseguindo enxergar em determinado gênero, seja ele qual for também, não só no Soulslike, mas falando especificamente de Soulslike, tenta essa estratégia porque talvez você vai mudar completamente a visão do gênero, como eu consegui mudar. E tô amando muito jogar, cara. Tá um vício danado. Bom, galera, fechamos aqui, então, o nosso tema principal de hoje. E como já estamos aqui sempre no nosso tempo estourando, como sempre, eu vou fechando hoje mais um episódio da Taverna, nosso quinto episódio. Aquele abraço. Beleza, pessoal. Um grande abraço pra todos. Tchau, pessoal. Alô. Valeu. Amém. Aquele abraço, galera. Tchau, tchau.